Amar o Senhor é amar o próximo com o Senhor Deus no coração, em uníssono. Nunca deixemos o Senhor de fora. Só assim é o amar a Deus sobre todas as coisas, onde todos têm o benefício.